Você está ouvindo o audiolivro O Caminho Oculto Uma obra mediúnica de Chico Xavier pelo Espírito Veneranda Capítulo 17 O Reencontro Esforçava-se por sair quando ouviu a mesma voz da noite anterior. Leonardo, Leonardo Estava o senhor à frente dele... Mais belo que nunca. O menino caiu de joelhos, mas notou que Jesus não tinha a mesma alegria anterior. Parecia triste, muito triste. Mostrava nos olhos, profundos e sublimes, o pranto que não chegava a cair. E até a natureza parecia comungar com o mestre, porque as aves silenciaram e as ondas buliçosas e límpidas do lago imenso aquietaram-se de manso, obedecendo a estranho poder. Leonardo quis perguntar o motivo de tanta modificação, mas faltou-lhe coragem. Jesus contemplava-o com infinita doçura, aliada, porém, a desapontamento tão grande, que Leonardo se inclinou para o chão, abraçando-lhe os pés, humilhado e choroso. Como Jesus nada dissesse, o menino explicou-se acanhado: — Senhor, esperei-te em vão o dia inteiro. Porque não vieste ensinar-me o caminho do céu, tu que és bom e poderoso? — Por que não me deixe os sinais prometidos? exclamou o Cristo surpreendido. — Como assim? Deite o caminho celeste e, por dez vezes, indiquei-te os sinais da revelação divina. Entretanto, não quiseste ver, trabalhei contigo em vão horas inteiras, insistindo para que visses e compreendesses. Leonardo arregalou os olhos lacrimosos e interrogou. — O que dizes, senhor? Capítulo 18. Explicações do Mestre O Mestre Divino, então, começou a explicar-lhe. — Quando te levantaste pela manhã, aproximei-me de teu pai e convidei-te ao trabalho em teu benefício próprio, mas fugiste, receando o esforço a que te chamava. Foi o primeiro sinal. Acompanhei-te e fiz-te sentir a súplica silenciosa das laranjeiras tenras atacadas pelas pobres formigas inconscientes e esperei que tuas mãos me ajudassem na obra do bem para que o pomar de tua casa fosse enriquecido. No entanto, não aceitaste o meu apelo... E seguiste apressado. Conduzite, então, a vaca doente, que muitas vezes te atendeu a fome com o leite generoso, garantindo a fartura do lar paterno. Não quiseste socorrê-la, nem mesmo com uma gota d'água. Logo após. Levei-te a auxiliar pobre ave ferida que, frequentemente, ajudava teu pai nos trabalhos de horticultura, consumindo vermes daninhos. Mas, longe de ampará-la, roubaste-lhe a proveitosa vida necessária aos filhotinhos. Mais tarde, guiei-te à presença de velho servidor, cansado e enfermo, a fim de que o ajudasses a carregar pesada carga. Entretanto, negaste auxílio ao antigo cooperador de tua prosperidade doméstica. Sem desanimar com as tuas negativas, mandei um pobre menino à tua presença para rogar-te um livro emprestado a fim de que adquirisses um amigo fiel. Todavia, expulsaste-o sem caridade. Depois, proporcionei-te ocasião de ser grato a Deus, oferecendo-te refeição substanciosa e sadia, mas insultaste a mesa paternal, pronunciando palavras inconvenientes. Em seguida, aproximei-te de modesto e doente varredor de rua, para que demonstrasses respeito e amor ao próximo. Perseguiste-o a pedradas. Terminada mais essa experiência infrutífera, acompanhei-te até a professora bondosa, esperando que revelasses boa vontade e reconhecimento. Preferiste, contudo, a perturbação e a vadiagem. Na escola, havia humilde criança com fome que conduzia a tua presença a fim de que lhe desses um pouco do pão que te sobrava, mas feriste-a com palavras de zombaria e negação. Finalmente, à noite, dei-te oportunidade a prece de reconciliação e agradecimento. Atacaste, porém, tua mãe com frases grosseiras e queixas infindáveis. Capítulo 19: O Caminho Leonardo estava perplexo. Entendia agora as visitas do mestre invisível. Tinha o rosto banhado em lágrimas e o coração entristecido. Mas, como não guardava perfeita compreensão de tudo, arriscou-se a considerar ainda. — Senhor, reconheço que não respeitei os sinais que me deste. Estava cego. Perdoa-me e ajuda-me por amor ao Pai de bondade infinita. Os soluços de amargura íntima obrigaram-no a pequeno intervalo. O menino, porém, criou forças novas e perguntou. — Contudo, senhor, e o caminho para o céu? Jesus, então, sorriu benevolente e esclareceu. — O caminho celeste é o dia que o Pai nos concede, quando aproveitado por nós na prática do bem — Cada hora, desse modo, transforma-se em abençoado trecho dessa estrada divina que trilharemos até o encontro com a grandeza e a perfeição do Supremo Criador e cada oportunidade de bom serviço durante o dia é um sinal da confiança de Deus depositada em nós. Quem aproveita o ensejo de ser útil, caminha para o alto e avança na senda sublime. Mas os que fogem ao trabalho edificante, perdem o tempo e demoram-se à retaguarda, lutando com os perigosos monstros da preguiça e do mal. O mestre fez longa pausa e, depois, acariciando a fronte de Leonardo, que se desfazia em pranto, perguntou. Porque fugiste a ocasião de ser bom, meu filho. Capítulo 20, acordando de novo. Leonardo, abatido e humilhado, levantou os olhos tristes e rogou: "Perdoa-me, Senhor." Em seguida, exclamou, desalentado: "Que será de mim?" Perdi o meu dia, desprezei o caminho para o céu e, sobretudo, fiz o mal aos meus semelhantes. Nesse momento, notou que sombras espessas caíam na paisagem. Não mais via os astros brilhantes, nem as águas, nem as árvores, nem os passarinhos. Cravou os olhos em Jesus... Entretanto, sentia também extremas dificuldades para enxergar o mestre. Queria prolongar indefinidamente aqueles minutos sublimes na companhia do celeste amigo para saber mais, muito mais. Percebendo, porém, que o Cristo se afastava, estendeu os braços na direção dele e interrogou-o ansiosamente que será de mim, senhor? Leonardo não conseguiu mais divisar o mestre, mas ouviu-lhe ainda a voz que respondia. — Esperarei por ti amanhã. Desejou levantar-se e correr para procurá-lo. Entretanto, não conseguiu fazê-lo. A sombra aumentava, aumentava sempre, e uma força estranha e invencível chumbava-lhe os joelhos ao solo em que se achava genuflexo. Depois de penosos minutos de aflição, dentro dos quais se sentia numa noite horrível de trevas, acordou, agitado, chorando intensamente. Mas em seus ouvidos de menino transformado, ressoavam ainda as palavras do Divino Mestre, Esperarei por ti amanhã.